A gente consegue transportar uma bola aí, aí em cima? Não! não! É! Consegue sim! Não. Tá pronto? Sim! Vamos lá! É. Bem-vindo, bem-vindo! Não tempo. deixa a bola cair, isso, isso. Bola. isso. Não arrasta no chão o, o espaguetes, isso, não vai engatar no chão, isso, isso. isso. Levanta-se lá, cara. abre aqui, cuidado, eu vou pressar a braia, braia cuidado, cuidado, cuidado. Vai baixando. Acorda! Vai baixando, não deixa mais máscara. Vamos pro próximo, vamos para o próximo desafio, próximo. Com calma que tá chegando, mano. Vai, com calma, aí com calma que tá chegando. Estrada, estrada, estrada. Devagar, devagar. Calma, espera aí. Vai indo, vai indo. Devagarinho, sem pressa. Isso. Não deixa buraco no meio, tá? Passa a bola e vai emendar a estrada. Devagarinho, devagar, sem pressa. Olha o buraco ali, olha o buraco. Devagarinho, vai passando, devagarinho, isso, vai passando, devagarinho, vai passando, fecha bem para não cair, bem lindo, bem lindo, já vai pro final. Para a bola, devagar, devagar, é, muito bom, isso, isso, isso, vou tocando a bolinha, não bate muito forte, ela vai fugir, Essa vai, passa por cima, vai. Deixa a verde pra trás. Vai, pra, passa por cima, deixa a verde. Deixa a verde. Isso, deixa eu ver. Só falta aquela vermelha. Um, dois, três. Aí, boa. Um. Aí. Não, deixa ela fugir. Gabriel, vai pro outro lado e emenda a estrada. Henrique, tchau. Vai emenda a estrada, Henrique. Vai emenda. Cuida para não fugir, cuida para não fugir, cuida para não fugir, cuida para não cuida pra sair do túnel, devagarinho espera a estrada construir, espera, espera o túnel ser emendado aqui, isso, isso vai emendando o túnel, vai emendando o túnel, vai emendando, vai emendando, tá chegando, pegou, colocou no túnel, colocou aqui na caçapa e já era. Com a mão direita, seu espaguete. Com a mão esquerda, pega o espaguete de algum amigo. Cuida para não ser o mesmo amigo que você tá com a direita e a esquerda, tá? Vai lá, devagar, não. Posso soltar a mão? Devagar. Sem pressa. Aqui oh, é O Guilherme aqui já soltou um pouquinho, né, Guilherme? E a Yasmin também já soltou um pouquinho. Não posso soltar a mão, Cal, calma, não posso soltar isso. Ficou um círculo bem grandão aqui e ficou o um círculo pequenininho aqui, beleza? Parabéns para vocês pelo desafio. O que está completo? Muito bom, muito bom, beleza.